e vamos ao vídeo, boa tarde a todos. como sou bom Hoje nós vamos fazer um vídeo aqui mostrar aí para o pessoal é uma área de conflito e como isolar essa área, é umas coisas que usava antigamente. Às vezes o cara achava uma área dessa aí que tinha ouro. Ele escondia ela, às vezes ele tinha outro lugar para ir ou não tinha gente suficiente para minerar. Então ele escondia a área, mesmo que viesse outra pessoa para atrás para caçar, não achava a área. Então eu vou mostrar hoje para o pessoal, o pessoal ver aí como é que faz esse processo aí para esconder a área. É, as varionicas acham a área de conflito, por exemplo, a forquilha acha a área de conflito e depois que você esconde, nem, a, nem as variônicas acha e nem a forquilha acha mais a área enquanto você não tirar a pedra que está no meio dela uhum. então nós vamos fazer esse vídeo aí hoje para o pessoal ver como é que funciona é uma coisa que quase ninguém ensina essas coisas porque antigamente eles faziam isso porque eles vinham nas picadas e vinha marcando os lugares que tinha e vinham escondendo também porque às vezes vinha outras pessoas atrás também caçando também então eles escondiam O pessoal tinha as manhas de esconder as áreas O pessoal passava em cima dos lugares que tinha ouro e não achava o ouro Agora o nosso amigo Edson vai gravar E nós vamos Fazer a Demonstração aí com as varas Aqui tá as varas O pessoal que tiver interesse nesse, nesse material A descrição está embaixo do vídeo Nós estamos aí com umas para viajar agora segunda-feira Então agora nós vamos tentar filmar aqui vocês terem uma ideia Aqui nós fizemos um risco com o pé aqui ó. O Wesley vai tentar mostrar esse risco aqui que foi feito essa é uma área de conflito então se eu puder andar mais ou menos ao redor lá mostrando então vou mostrar aí pessoal o pessoal vê a onde foi arriscado aqui mais ou menos essa área é uma área de conflito é uma área que tem muito minério muita energia o então, Ed está mostrando aqui que nós fizemos um, um, um risco aqui mais ou menos só para o pessoal entender mais ou menos agora tem lugar que dá que dá esse essas áreas é muito maior e aí veio maior do que essa agora nós vamos mostrar como é que funciona Agora nós vamos ver aqui Agora aqui eu estou fora da área de conflito O Wesley já está gravando as varetas A hora que eu entrar dentro dessa área, as varetas vão andar cruzadas por quê? Porque é uma área que tem vários minerais Dentro dessa área não tem veio de água Então aí o pessoal que caça água aí Já vai olhando o vídeo aí que vai aprendendo alguma coisa também aí, Agora eu estou entrando dentro da área As varas já cruzou Eu vou atravessar para lá elas vão atravessar a cruzada porque é uma área de é uma área que tem várias energias dentro então é, é só vai descruzar a hora que eu chegar na beirada dela agora a vareta descruzou por quê porque aqui eu saí eu saí da área de conflito, que é a área que tem várias energias de, de, de mineral. Aqui dentro dessa área não tem água, não tem veio de água. Para achar um veio de água aqui, você tem que atravessar todo esse manchão para baixo, todos esses minérios para baixo. Aí depois de uns 100 metros de fundura, 120 metros, por aí, 150 metros. Você pode bater no veio de água. Mas você não consegue pegar casuário onde que nem com furquia. Esse veio de água aqui. Eu vejo muito pessoal lá para o Ceará, lá para o Norte, lá para os lados, lá marcando o poço de água. Marcando para as máquinas furar dentro da área de conflito. Que é uma área de energia. Ela é chamada área de conflito. Então aqui tem muitas energias Tem energia de ouro é, Tem energia de cobre E várias, várias outras coisas E dentro dessa área Aqui Tem a Aqui tem, um, aqui tem uma parte que é ouro É ouro e pó esse ouro ele está com mais ou menos 18, 20 metros de fundura. Ele não está muito fundo aqui. Aqui daria para pôr as máquinas aqui limpar e cavar. E abrir uma mineração. Só que não dá mais para fazer isso, porque aqui agora é um loteamento. Então ninguém vai entrar, não vai, não vai conseguir fazer nada aqui, aqui em cima. Mas é uma coisa que vai ficar aqui o resto da vida. Mas enquanto que não constrói, né, vai fazendo nossos vídeos aqui em cima. Então, ah, o objetivo do filme, do vídeo, é mostrar para o pessoal como é que some com essa área. Por exemplo, eu, eu vou para bem longe daqui e eu não posso mexer aqui agora. Só vou mexer aqui quando eu voltar. Mas nesse meio de tempo eu quero que ninguém pode descobrir isso aqui. Então eu tenho que dar jeito de consumir com essa, com essa energia que sai em rio. Então com que que eu vou com, é, que eu vou tirar essa energia? Essa energia nós vamos colocar. Pessoal que tem acompanhado os vídeos aí, já viu que antes, no outro vídeo, eu tirei a energia da água lá também com, com essa pedra. Esse é uma magnetita. Então, o que que vai acontecer? Eu vou... Eu vou só falar aqui, mas não vou fazer igual eu fazia antigamente. O cara pegava um pedacinho de pedra dessa aqui, que essa aqui daria 10 pedras, e pegaria só um pedacinho, enterraria uns 50 centímetros de fundura e tampava o lugar. Mesmo que passasse outras pessoas em cima, caçando, detector, qualquer tipo de outra coisa, não conseguiria achar esse veículo. Então essa é a demonstração que nós vamos fazer. Porque, por exemplo, do jeito que está aqui, eu vou embora. Se vinha outra pessoa com detector, com a varônica, ou vinha com uma furtilha, ele vai achar essa área de energia. E ele, o cara, quando ele sabe, ele tem, ele é estudado para isso. Ele sabe que é uma área de conflito e ele vai fazer, ele vai tentar descobrir o ouro aqui dentro. Só que eu vou, eu vou dar um jeito dele não descobrir. A pessoa se vier aqui ele não vai descobrir. Então eu vou deixar ela, ela fechada. Só vou, quando eu voltar eu, eu mexo nela. Agora nós vamos, nós vamos colocar essa pedra aqui lá Dentro Aqui, aqui já tem um buraco que nós fizemos Aqui nós estamos fazendo aqui uma simulação Mas a pessoa fazia isso aqui meio metro de fundura Ele cavava no enxadão e afundava ela para baixo para a pessoa não achar também. Então o que acontece está aqui, ó. Agora nós vamos voltar onde nós estávamos e vamos fazer o teste de novo. Aqui eu estou fora da área. Está aqui. Eu vou entrar dentro da área de conflito, as varas não vão cruzar, não vão achar nada dentro dessa área. Já entrei, ó, as varas continuam certinhas, sem cruzar em lugar nenhum, sem mexer para lado nenhum. Aqui, eu tô passando em cima da onde tá a pedra, eu tô em cima dela, as varas nem mexem. Pode ir lá mais perto, as varas, bem, bem mais perto. Nem na frente delas. Então o hélice agora está filmando. As varas nem mexem. Eu vou continuar andando. Vou sair daqui. Aqui já está o risco no chão. Aqui que eu já estou saindo da área. Aqui eu já saí da área. Eu estou fora da área. As tá continuam do mesmo jeito. Agora eu vou andar para frente. E, e vou entrar dentro de outra área daqui uns quatro metros eu entro dentro de outra área um três quatro aqui eu entrei dentro de outra área de, dentro de outra área de conflito só que essa não tem a magnetita dentro se pôr a magnetita ela não cruza aqui também Então vamos fazer mais uma vez, para o pessoal não ter dúvida. Essa área é uma área de conflito. As várias não vão cruzar. Porque é o seguinte, a magnetita está aqui. Ó. Aqui tem uma magnetita enterrada. Com essa magnetita enterrada aqui, as varas não dá sinal nenhum aqui. Eu posso revirar aqui para cima, para baixo de jeito. Pô, aqui que elas vai continuar, continuar abertas. Então, eu já saí fora da área de novo. Agora nós vamos tirar aquela pedra de lá. Outra, se eu deixar aquela pedra ali, eu posso ir embora para casa que ninguém vai achar essa área aqui. A pessoa vai passar com o aparelho aqui em cima e não acha ela, Aparelho nenhum pega essa área Com aquela pedra enterrada lá dentro Agora se eu desenterrar ela Tirar ela fora Agora como eu tirei ela fora nós vamos repetir aqui. Agora outra coisa que vocês, que vocês também perceber Eu tirei a de lá. Ela está no meu bolso. Já não é a mesma coisa que ela está no chão. Ela no meu bolso aqui. Ela está isolada aqui no meu bolso. Outra coisa que eu quero também falar pro o pessoal aí também. Que é o seguinte. A pessoa pode andar com pulseira de ouro, anel de ouro, corrente de ouro. As varionicas não interferem no que está no corpo da pessoa. O que está no corpo da pessoa não joga energia para as varionicas. O que joga energia para as varionicas é o que desce, desce da nossa cabeça, vem até o braço e vai até as mãos. Dos dois lados. É um lado positivo e um lado negativo. Então é, é meu cérebro que joga energia para as varionicas. Com mais a energia delas É que elas fazem o que elas têm que fazer Elas caçam o que elas têm que caçar Outra coisa, a radiestesia e as Que antigamente era chamada de vara iluminada Até hoje não ainda às vezes fala vara iluminada E é uma coisa muito antiga E a maior parte das minas de ouro do Brasil foi descoberta com elas Antigamente, há 300 anos atrás, quatrocentos anos atrás Quem caçava eram os padres, os padres andavam caçando no Brasil para todos lados Outra coisa, que é agora, vamos voltar o vídeo aqui Agora eu tirei a pedra de lá Agora assim que atravessar o risco aqui, ó, elas vão cruzar Porque a pedra não tá lá mais Agora elas acham, elas acham a área, por quê? Porque eu tirei a pedra, eu vou atravessar, vou andar, ela vai continuar, aqui eu estou onde estava a pedra, tá está cruzada, ela vai continuar cruzada até eu sair de dentro dessa área de conflito, agora eu saí da área de conflito e ela descruzou. Agora, para frente tem outra área. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Aqui já começou outra área. Esses intervalos que dá de quatro metros. Entra aqui, ó. Entra essa área da frente aqui. Com aquela área de, de lá de energia. Com essa área de energia. Esse intervalo de quatro metros que talvez tá de água. Então, eu vou fazer o teste só para vocês verem. Lá, ó. Mostra aqui. Não, aqui. aqui, ó. Então, um veio de água. Não, é aqui o lá em cima? Deixa eu ver. Não, peraí. Vamos, vamos deixar aqui. Ó. Eu até perdi o rumo ali. O procura um veio de água. Um, dois, três. Ela já virou. Agora vamos ver. Aqui, aqui tá o veio de água. Aqui tem o Aqui tá a água. A água tá no intervalo aqui, ó. Dos 4 metros. Você vê que ó. Aqui é um. Aqui ela cruzou aqui de novo, que é o rabo. Então a cabeça está lá eu viu? Que é o rabo. É, ele passa bem nesse meio aqui, ó. Da, da, das duas áreas de conflito. Lá está uma área de conflito, ali está outra. A água passa aqui nesse meio. Outra coisa. Esse veio aqui, ó ele vem de baixo para cima aqui, abaixo dele pode ter outro. Pode ser que você fura aí 40 metros, pega esse e fura mais 20 metros para baixo, pega outro. Agora, esse negócio de cruzar a água aqui para cá, para lá e para cá, isso eu nunca vi. Eu não sei aonde que os caras inventou aquilo lá. De cruzamento de água. existe o cruzamento de água, mas é um embaixo do outro. Aqui, ó, no sentido que está esse, a diferencinha é mínima. É um mais em cima, o outro mais embaixo. Mas assim de cruzar de X, de cruz... Isso aí não existe, porque se ele cruzar aqui, ele entra na, na, naquela área de energia. Se ele cruzar para outra, ele entra na área de energia. Se você furar um poço artesiano naquela área de energia ou naquela, o poço é seco, não dá água, porque lá não tem água. As duas coisas não combinam. Essa energia da água que sobe aqui não combina com aquela de lá Agora, aonde os caras cara inventou esse negócio aí de cruza pra cá, cruza pra lá, cruza pra sei pra onde. Eu não sei da onde que eles arrancaram isso aí. E outra, né, eu acho que nós vamos ter que fazer um vídeo mais curto, porque... Talvez eu tenha que fazer outro. Quantos minutos aí? 17. Quase 17 bom nós vamos encerrar esse vídeo aí, pedir os amigos para se inscrever no canal, deixar o seu like para que o canal possa crescer. E eu vou fazer um vídeo também do, do mesmo jeito desse quase primeiro, só com as forquilhas. Porque eu vejo muita gente marcando água aí, caindo dentro de manchão aí, pensando que está caindo dentro de um bacião de água. E na verdade eles estão caindo numa, numa área com muita energia de muitos minérios. E justamente onde não tem água. A água pode estar embaixo dele, mas muito, muito para baixo você passar essa energia. Se você pensar que vai furar 100 metros aí vai dar água, não vai não. Então é 150, 200 metros que você você fura, furar de água. E esse vídeo da frente vai ser o vídeo com as forquilhas mostrando aqui também como é que as forquilhas, as forquilhas funcionam aqui dentro. Até o próximo vídeo aí, até o vídeo 2. Nessa parte branca aqui, Maurício, tem o caolinho, vou dar uma... Olhada aqui pra mim ver o que que acontece, tira mesmo com a mão aqui, que é feito tempo real, viu. ver melhor né Esse aqui ainda né, continua ainda maraceta tá misturado tá vendo maracaeta ela corta tá aqui adentro um negócio brilhoso aqui mas separar aqui Tem um caroço de arroz está com um brilho aqui não é já vi que maracacheta. é Pois vamos ver dar uma olhada para ver mas por enquanto não encontrei rubin não